Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo esse tutorial especial, tá? Um medley, né? Com cinco louvores, tá? maranata deixa eu ler aqui tá <risos> santo espírito és bem-vindo aqui pai nosso aqueta minha alma e oceanos tudo olha que legal hein em dó maior usando cinco acordes tá em outras palavras são cinco louvores com cinco acordes tudo junto no medley aqui muito especial aí que eu preparei para vocês beleza e antes também a gente começar esse tutorial Coloca aí nos comentários aí de onde você está assistindo esse vídeo De que estado, de que cidade, de que país você está assistindo esse vídeo Ok? Então vamos lá Bom, a gente começa exatamente aqui, tá? Com um acorde de Dó Fá Dó E Sol Então, ó Você não precisa nem de muito dedilhado, ó tá? Conta até quatro aí, ó lá, então, ó, dó, vem Jesus, tá? A gente já começa com essa, né? Vem Jesus, fá, Maranata, dó, ora vem, Senhor Jesus. Sol. Repete, tá? Vem Jesus. Eu não vou ficar cantando muito não, senão o YouTube me pega. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tá? Então, ó, darará. Bem fácil, que é pra você conseguir Tocar aí tranquilamente, tá? Ó. Maranata hora vem Senhor Jesus Fez duas vezes Na hora que cai no Dó, você já vai cantar ó. Santo Espírito És Bem-vindo aqui Pera aí, deixa eu Mutar meu celular aqui, senão não consigo gravar Né? Continuando, né? Ó, então, cadê? Até me perdi, tá vendo? Mas é assim: gravação é isso aí. É, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aí, ó. Vai cair no Dó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, tá? Segura o Dó. Ó. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Vai pro Fá. Um, dois, três, quatro e depois vai pro ré menor. 1 2 3 4. É isso aqui. Tá então, ó. Maranata. Cadê Maranata? ora hora vem. Senhor Jesus. Aí agora, ó. Santo Espírito, és bem-vindo. Beleza? Volta para o Dó, tá vendo? É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Ré menor, Senhor. Caiu no Dó, ó, você vai segurar um pouquinho, ó. mais uma vez. Agora, ó. Pai nosso, Dó, tá? No céu. Fá Santo é o teu Nome Dó Teu reino Buscamos Fá Tua vontade Seja feita Fá Na terra Como é Ré menor no Céu, Lá menor, Sol, deixa o Céu descer. Já já eu vou uma cantarolada aqui para você, tá? para você não se perder nesse tutorial, você vai entrar aí na descrição do vídeo que no Google Chrome o YouTube está escondendo. E o Google está de parabéns, só que não, né? Está escondendo a descrição. Mas de qualquer forma eu comento aí no vídeo aí abaixo, tá? E deixo os links e deixo o link dessa cifra para você baixar tá bom então você vai entrar lá vai baixar essa cifra para continuar acompanhando o tutorial e já vai aproveitar e vai se inscrever no canal tá para dar aquela força aí né aquela turbinada no canal aí porque o YouTube não ajuda nós não viu só dificulta né então assim, a gente precisa de vocês não só eu como todos os outros tá precisamos de vocês tá bom vamos lá então ó, eu vou fazer aqui a passagem do Maranata para o Santo Espírito é bem vindo aqui vou fazer a passagem do Santo Espírito és bem-vindo aqui para o Pai Nosso e vou finalizar aqui o Pai Nosso, tá? Vou entrar na próxima. Então, ó, é, vem Jesus, vem Jesus, só segurando o acorde, tá? Maranata, ora vem Senhor Jesus, beleza? Aí agora vem, ó, é, Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem mudar, encher este lugar, vamos pegar a última parte. É o desejo do meu coração. Tá vendo aí? Sermos inundados por tua glória. Senhor, segurou. Mais uma vez. Agora na terceira, ó. Pai nosso, beleza? No céu, santo é o teu nome, teu reino, buscamos, tua vontade, Seja feita na Terra como é no Céu. Aí vai finalizar aqui, ó. Deixe o Céu descer. Segurou. Mais uma vez. Entra na próxima, ó. A é. Toca primeiro, né? Aqueita minha alma. Tá vendo? Então, ó. Cadê? É na terra como é no céu, deixa o céu descer. Aí tocou o canto, ó. Aquieta minha alma, Sol maior. Faz meu coração ouvir tua voz, Lá menor e Fá. Mesmos acordes, tá? me chama para perto, Dó né, Sol, só assim eu não me sinto só, Lá menor e Fá, ok? Então antes da gente passar para a próxima música, fica o meu convite para você se tornar meu aluno, tá? Então os links estão aí na descrição, né, e também eu vou pôr nos comentários, tá? Qual é a vantagem de ser aluno? A vantagem de ser aluno é que você vai ter suporte diretamente comigo, vai poder falar comigo, tirar suas dúvidas, pedir avaliação, mandar vídeo pra ver como é que você tá tocando, corrigir algumas coisas, tá bom? Que eu vou ver, vou corrigir. E também você vai aprender um monte de coisa, né? Aqui mesmo, ó. Só então, a gente vai estudar para tocar assim, tocar mais fluido tá? Aqui no YouTube eu tenho que simplificar, beleza? Mas lá no curso a gente se aprofunda mais, tá? Vamos continuar? Terminou o Aqueta minha alma, a gente vai para uma próxima música. Então, ó, você fez aqui, né, ó? Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Cai no lá menor, ó. Guia-me para quem Sobre as águas na, na, na, Por onde quer que chame? Vamos ver então? Então é Me chama pra perto Só assim eu não me sinto Só tocou o Fá Você vai tocar agora lá menor Guia me Pra que em Fá Tudo em ti com fi, Dó Sobre as águas mim sol por onde quer que chames lá menor leva-me mais fundo do que já fá estive dó minha fé será mais firme sol senhor em tua presença beleza aí daqui a gente já emenda com o último trecho tá então vamos pegar aqui ó minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Só em ti confiarei Tá vendo? Vamos pegar essa parte então, tá? Cadê minha fé? Será mais firme, Senhor, em tua presença Vai pro Fá Só em ti confiarei Dó Eu nada temerei Lá menor pra... é, Em frente eu irei Sol Pois eu sei que vive estás, Fá, e um dia voltará, Lá menor, do céu pra, mi, pra nos buscar, Dó, pra sempre reinará, Sol, Aleluia, e acaba em Dó, tá? Então, ó, vai ficar, cadê? Do céu pra nos, deixa eu ver, frente eu irei, pois eu sei que vive estás para finalizar, ó tentar cantar e não ser bloqueado, né? Sei que viver estás e um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Acabou em dó, tá vendo? Então assim, com cinco acordes, tá que são: dó, fá, sol, lá menor e ré menor. Você tocou cinco músicas, um medley muito legal, né, para quem gosta de adoração toca na igreja, né? Vai cair muito bem, tá, para o culto da sua igreja esse medley, beleza? Um abraço para você, tá? Lembre que a cifra tá na descrição, links do curso na descrição e não esquece de dizer de onde você está assistindo esse vídeo, tá? Te vejo no próximo vídeo.